Julie, aqui, aqui. Julie! to aqui! Cadê você? Tô aqui! Tô aqui! Ai meu Deus, e agora, pai? Eu não uh. que fazer mais, acho que é pra aparecer de novo. Tô aqui, mãe. Tô aqui! Não chora, mãe, ela vai aparecer. A gente vai achar a Julie, mãe. A gente vai ter que pegar. Eu quero ver o time de volta A gente vai ter que pegar a Lulu pra gente Vamos ter que pegar outra neném pra gente Onde será que essa menina foi? Tá Julie Onde será que ela foi, cara? Liga pra Letícia e pro Linko. Fala se, ela, se eles dão a Lulu pra gente. Senão a gente ficar sem neném. Apareceu, A gente não sabe onde tá. Eu Julie. acho que ela foi embora. Ela foi embora. Você dá algo pra gente? Mas é eu quero a Julie. Tá aqui Eu quero a Julie. Tá aqui, mãe. Tá bom, então. Tá Letícia, obrigada, tá? Vamos fazer uma mágica, vou ver se ela Vamos volta. Entrar. Tá bom. Tchau. Mãe. E... Mãe, põe o cobertor, mãe. Põe o cobertor aqui pra fazer uma mágica de novo, pra ver se ela volta. Joga o cobertor aqui. aqui em cima do sofá aqui. Ai, aqui, né? Acho que ela tava, né? É. Sim, Salavim! Julie, volta para nós. Ai, filha, ai, você tá aí, filha? Você tá aí. Ai, que bom, ai, filha, que você ai. tá aqui. Beijo, beijo, beijo. Ai. beijo. Ai, que susto, uhum. filha! Onde você tava? tava, filha! Nada! Onde você tava? Como nada? A gente tava preocupado com você, você sumiu!